Nós temos 245 fotos, mas a Lusa tem é, muito mais. Ou seja, que a Lusa tem, ao nível, para ter uma ideia, ao nível de produção fotográfica, vamos a falar de cerca de 40 mil fotografias. Há muito mais na Lusa do que, do que aqui está. Ou seja, fazer a edição, fazer... É, Digamos aqui, a escolha da fotografia é, na realidade, uma, uma tarefa difícil. Seguimos o mesmo processo do ano passado, com exceção do caderno especial sobre a Ucrânia, e o que fizemos foi mês a mês, íamos escolhendo, depois no fim também podemos fazer um debate sobre a quem ajudou mais nesta, nesta área uh, ao nível desta, desta tarefa de coordenação e de escolha mas fazemos mês a mês, onde temos a primeira fotografia do mês, depois temos o mês respectivo uh, e vamos escolhendo mas na realidade há muitas dificuldades a escolher boas fotografias e se podem ver aqui, eu acho que tenho postos em quase todas as páginas não sei porquê, uh, mas é um sinal que é difícil escolher uh, uh, umas fotografias que sejam completamente diferentes há grandes fotografias aqui. É um grande ao jornalismo. mas eu acho que o jornalismo português precisa de ultrapassar alguns desafios se quiser continuar a ser um pilar da nossa democracia. A nossa democracia tem alguns sintomas de... graves. <risos> graves, quer dizer, tem, tem algumas personagens, tem alguns uh, instintos uh, que estão a vir ao de cima. Isto começa com, eu peço aos fotógrafos, cada um para fazer uma pré-seleção, a nossa editoria da Agenda faz uma cronologia dos temas, portanto, no fundo é mais ou menos assim que funciona, pois eu e o Nuno estamos em permanência, conversamos muito diariamente, sobre outras coisas, mas também sobre este Anuário, e com base na primeira pré-seleção que os fotógrafos fazem, cada um faz, porque respeitamos a escolha de cada um, e com a cronologia, quer dizer, no fundo começamos a ter ali o mês a começarem a ser organizados. Se olharmos para este, para este livro, que no nosso panorama é, é único, não há nenhum anuário mais aqui em Portugal, acho eu, tanto quanto me percebo, e é um retrato que deixa à luz a e quem trabalha na, na agência eu acho que um momento de grande orgulho porque conseguimos, olhando aqui para as fotografias e para os textos que, que são pedidos a cada parte da redação, há um processo muito democrático e muito aberto para se discutir temas e com as pessoas desde quem escreve o ângulo etc e os, e os temas que são, que são feitos uh, deixam-nos um, um, um grande doce na boca